Salve salve rapaziada! Uh, faz tempo que eu não gravo vídeo, hein mano Chama é, aqui! Rapaziada, eu resolvi gravar e faz tá, é uma foto que eu não gravo vídeo, porque, ó. Hoje vou estourar no vídeo, demorou as entreguinhas aí ó. E aí, vagabundo Ô, Vai, manda um salve, manda um salve aí Vai, tá gravando você aqui, filho É nada Ah, tá gravando, salve. filho Ó <risos> o Eduardo aí, doidão, daqui tá que nem louca lá, ó Olha o Dory dele, lá. tá desolindo no Dory dele lá, ó vai, vai, postar, vai postar lá no YouTube lá Vou, mano, é tô falando nada. que eu vou Manda um salve aí, manda um salve aí Ah, tá gravando Já tá vai aparecer no YouTube <risos> Aí, ó, Pizzaria King, pizza é boa daqui, hein, rapaziada Pode é lá Vai gostar Vai gostar, que bagulho é bom mesmo Vai gostar Aí, rapaziada. pra quem que vai o beijo hoje, pra quem que vai o beijo é. ó a dona da pizzaria, ó, só faz pizza top aqui, mano, ó, ó. pode chegar, pode chegar dá trabalho, hein os caras mais brincam do que faz serviço aqui, viu, mano mas a pizza é boa, mas a pizza aí, é boa O que, que foi? Vocês estão com vergonha? Vocês é? estão com vergonha? Não pode <risos> look, mano 160, né, mano? Olha lá aquele tirozera. Nossa, Deus abençoe, mano Aí sim Olha, zero, é. mano. Zero. Não dá, dá, dá vontade nem de mexer, né, mano? Não dá, mano. Ah, não, caramba. Eu já jogava o ah. Dora e cortava a placa. Tô nem vendo. Ah, você é ruim, isso é grau? Obrigado, mano. Pô, cheio de polícia hoje, hein, viado? Tá. Ah, tá, mano. Parece aí, na hora que eu sei, quero descer lá no parque, Não, mano, mano tá cheio. Te juro mesmo. Quadraram ah. os moleque ali na, pra frente do alemão. É. Passaram a milhão nas entregas. Quadrou na hora. Eu vi a força na hora que eu virei pra isso. Foi curto. a força. Força? Foi a força. Foi a força vai época, Roçano. Não, só vi a força só. Vai, tá rosadão. Né? Vai ver esse aqui pingar. <risos> vai lá, falou, mano. I Ah, dá essa máquina aí pra mim Sorria, você está sendo filmado Valeu Aí rapaziada, esqueci a maquininha, vou ir fita feia não ninguém viu esse grau feio não né <risos> aí família já não tem mais falco falqueira já vendi já comprei outro vectra tá ligado que vectra é que rápido demais bom pelo menos é o que a mídia fala né mano? o lanche chegasse virado ou só pizza? o lanche é o lanche na verdade não né mano porque o lanche vai em duas embalagens normalmente né mas a pizza é sim mano a pizza vira tudo mano. tá aquela freada Caetano meu grau ele não se caetando na voz Deve não tá nosso, filho da puta ele Tá no pião Não para em casa Boa noite Caetano, tá aí? Tá. tá nada? Tá bom, depois eu voltei aí. Tá. <risos> Obrigado <risos> Vocês, mano. Pô, mano brevemente vou estar tá preparando Essa motinha aqui, hein, família Ela vai estar tá mexendo aqui Porque nós né, é motorzão de novo Nós estamos tá voltando para essa vida do cão aí Isso é louco, vida de, de gasto, mano Vira nada isso aí, mas Nós gosta, mano, fazer um o quê? montar um kitzão nela É... Preciso trocar a bomba dela que ela não tá rodando no válvulo Trocar a bomba dela inicialmente aí pra poder jogar ela pro alto, que Eu vou gravar e não buscar a bomba e trocando pra vocês, né, morou? É... Eu comprei um Vectron aí, família Vectron 98, 97, mano 97, teto solar, disco nas quatro rodas Direção hidráulica, vidro, trava, alarme Ar-condicionado é... O banco dele é normal, não é de couro, né? Tem encosto de cabeça de... E três local lá na parte de trás, né? Tem ABS, tem controle de tração o então, é manual, não é automático Algo é completado, mano, tá ligado? Só faltou nele airbag, mano de resto tem tudo Falar pra você, carrinho bom, mano Bom só quer dizer seis válvulas Não queria porque fiquei com meio receio de comprar, tá ligado? Rapaziada, mete muito pau nesse carro, tá ligado? Mas acabei que comprei, hein, mano? Porque... Do meu ponto de vista, o que é bem cuidado é bom Não adianta o cara falar pra mim É, se tem não presta Não presta porque não cuidou, mano Se for bem cuidado, o bagulho é bom Comprei o carro de um senhor de lá de Lençóis O carro é bom, mano Tem umas coisas pra fazer, mas o carro é bom Não vou falar em questão de valores aí, mas O carro é bom Logo, logo vou estar postando ele aí no canal Eu não tô tendo não Tô tendo vontade de gravar vídeo, rapaziada Hoje que deu na, na teia, falei Ah, vou gravar tem um videozinho pra soltar aí, de motinha preparada. Que nós foi dar um pião com a moto do Belo. Pra quem não conhece o Belo, é o dono da, da 164mm. Tem no, vixe, tá louco, Da 164mm que tem no de, eu tirei um pega com ela, que a minha Titan 4mm azul, mano. Pode ir lá? Ganhei o racha porque foi no vácuo. Mas quem passa na frente que ganha, né, mano. <risos> Mas demorou, família. Logo logo vou estar soltando o um vídeo dele Chaos bota, e moça, será que eu posso passar? Esse escapamento aqui é da hora, mano, só que eu ainda continuo preferindo, puta, até esqueci o nome do escape, caralho, o Dori mano, o Dori. Dori tem não é pra ninguém, mano, Dori é Dori, né? você está ligado, família, tá acho que vai tá pra ver, mano. tá escurão. deve estar, tá, mano, mas é o seguinte, se a gente vai gravando, é nós. Acabou. Tá bom, e aí família, é o seguinte, a gente vai ficando por aqui, tá ligado, espero que vocês tenham gostado, aí. E... Brevemente, vamos estar trazendo mais vídeos nas entregas. Miguel, demorou? Então, vamos lá. todos. Tá isso é a mano.